Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso treinamento de opções binárias e eu tenho o prazer de te receber aqui hoje para começar o seu caminho, a sua jornada aí rumo ao sucesso, tá? Nós temos 85% a 90% de taxa de acertos, taxa de vitórias na nossa lista de sinais e uma taxa de acerto aí de mais de 80% com as nossas operações do Money Sniper, que você vai poder conhecer, é uma das nossas estratégias, tá? Então. Nesse treinamento a gente vai é, falar bem direto ao ponto tá, das coisas que você realmente precisa saber sobre o mercado, sobre o operacional, sobre o gerenciamento, sobre o mindset, né, a mentalidade correta para você lucrar nesse mercado. Lembrando de três detalhes importantes. O primeiro, não existe no mercado nenhuma estratégia que seja 100% vencedora. Não existe, você sempre vai ter que gerenciar. Perdas e ganhos, tá? O sucesso nesse mercado está relacionado à sua capacidade de gerenciar o, as perdas e ganhos. Você sair, né, sempre positivo significa que em algum momento você vai ter algumas perdas, mas você vai ter, se você fizer tudo direitinho, muito mais vitórias do que perdas. E aí você vai sair mesmo com algumas perdas positivas. Esse é o primeiro conceito. O segundo é que nossas estratégias, a nossa, o nosso sistema todo ele é voltado, né há um conceito que nós chamamos de One Click Profit, ou seja, você lucrar com um clique. Nós pegamos todo o nosso conhecimento e embarcamos dentro desse treinamento, dessa tecnologia, dessas estratégias, para que qualquer pessoa possa fazer grana no mercado financeiro, especificamente aqui com as opções binárias, de forma simples, tá? Tá? O nosso objetivo não é que você se transforme em um trader profissional. Não, nosso objetivo é muito distinto desse. nosso objetivo é permitir que você, sem a necessidade de se tornar um trader, de passar 5 a 10 anos estudando, tentando ser um trader, sem isso você possa fazer dinheiro no mercado financeiro. Por quê? Porque 90% das pessoas que tentam se tornar traders fracassam. Então, nós que temos uma equipe grande, de traders, de analistas e de programadores e de pessoas com visão do mercado e de tecnologia e também é, de, e, de, de uma visão empreendedora né? por detrás disso, nós criamos toda essa estrutura e vamos colocar ela na, nas suas mãos para que você, mesmo que você não seja um trader, você ou qualquer outra pessoa, você possa lucrar no mercado financeiro. Tá? E a terceira é que tudo que você vai ver aqui é um conteúdo educacional, tá compilado aí de anos de experiência de uma equipe de profissionais mas obviamente você é dono do seu capital você tem o controle só você tem o controle do seu capital né e das decisões que você toma no mercado então seja responsável é, estude siga as orientações tá e você certamente vai ter sucesso tá bom então vamos lá como funciona então as opções Binárias. Você tem aqui uma tela né, é, da Ike Option, que é uma das corretoras que nós utilizamos, é, você pode ver no topo né, aqui os pares de moedas, né, aqui nessa outra informação o tempo de expiração da vela, ou seja, cada uma dessas velas, nós chamamos de candles também em inglês, né, vela em inglês, cada uma dessas velas ela tem uma duração específica. Tá? Nesse caso desse exemplo, são 5 minutos. Cada uma dessas velas durou 5 minutos. E aqui a gente tem o tempo que resta para terminar esse candle verde que vocês estão vendo aqui. Tá? Aqui em cima você tem o valor total que você tem depositado dentro da corretora para operar. Aqui você tem o relógio, onde você configura a hora de expiração, ou seja, você vai entrar numa operação, por exemplo, às 14h30 com o relógio né, para 14h35, ou seja, daqui 5 minutos sua. É, expiração da vela termina. Você tem embaixo aqui o valor que você vai colocar na operação. Então, eu tenho aqui um total, nesse exemplo, de R$ 1.962,65. Quanto eu vou usar desse valor da minha banca? Eu vou colocar aqui para fazer a operação. Tá? Vou colocar em risco na operação. Eu tenho o payout, que é o quanto a corretora está me pagando em cima do valor que eu colocar aqui. Então, por exemplo, se eu colocar R$ 100, reais, com payout de 87% eu vou receber, caso eu ganhe a operação, um lucro de R$ reais, tá? É 87% desse valor que eu é, disponibilizar aqui. Se eu perder, obviamente eu vou perder 100% do valor que eu coloquei aqui. Então se eu coloquei R$ reais e a operação é, der perda, eu vou perder os R$ eu perco 100%. Se eu ganhar a operação, eu ganho o quanto estiver pagando aqui no payout, tá bom? Eu tenho aqui a linha do preço, você pode ver ela está sempre na, no final do candle, seja apontando para cima ou apontando para baixo, é o preço atual, tá? E nós temos os botões aqui de compra, né, o verde, ou de venda, o vermelho, tá? E aqui abaixo nós temos o horário para fazer as operações, tá? Que nós vamos te ensinar a configurar. Então essa, esse horário aqui a gente vai configurar pelo é, fuso horário da Argentina, que é basicamente o mesmo de Brasília, tá? Bom, o que é o mercado de câmbio, né? o mercado Forex? O mercado Forex, né? Foreign Exchange Market, é um mercado de câmbio de moedas. Tá? É um mercado global, descentralizado, ou de balcão, que a gente chama de OTC, né Over the Clock, né? para negociação de, de, de pares de moedas. Tá? O Forex é o maior mercado financeiro do mundo e ele movimenta de 5 a 8 trilhões de dólares todos os dias. Tá? Ele é um mercado de câmbio de moedas, como eu já falei, e, por exemplo, quando você viaja para um outro país, você compra uma moeda né, de destino desse país. Então, estou aqui no Brasil, meus reais, eu vou para os Estados Unidos, eu preciso de dólares. Então, eu vou numa casa de câmbio, faço lá, uh, pego alguns reais, troco por alguns dólares. Isso é Forex, isso é câmbio de moedas. Tá? De uma forma bem simples aqui. Tá? A gente tem aqui alguns pares de moedas para você se familiarizar. Tá? E como que a gente fala né, o nome, como que a gente se refere a esses pares de moeda. Então. É, no lado esquerdo a gente tem o símbolo né GBP USD significa o GBP a libra esterlina a moeda da, do Reino Unido e o USD o dólar americano então a gente pronuncia GBP USD igual ao que se escreve tá já depois ali a gente tem o euro dólar né que é euro dólar ou euro USD o dólar iene né o iene é a moeda do Japão que a gente pronuncia USD JPY ou dólar iene se você preferir USDCHF, que é o dólar americano com o franco suíço. USDCAD, que é o dólar americano com o dólar canadense, o CAD é o dólar canadense. AUDUSD, o AUD é o dólar australiano, tá? Euro GBP, que é o euro com a libra esterlina, GBP é a libra esterlina, é Grã-Bretanha pound, né? O euro JPY, que é o euro Yen, né, japonês o euro CHF euro franco suíço GBP CHF libra esterlina franco suíço CHF JPY franco suíço IN e GBP JPY libra esterlina ien a gente tem alguns outros algumas outras divisas que a gente pode colocar aqui como o NZD que é o dólar neozelandês e algumas outras tá isso aqui é só um exemplo de algumas das principais moedas só para você ter uma noção de qual a nomenclatura e tudo mais tá bom bom os horários para operar tá essas sessões é, são as sessões de abertura e encerramento das bolsas de valores no mundo inteiro, tá? as principais, e aqui elas estão marcadas pelo horário de Brasília, tá? que é o horário, é, por exemplo, que eu estou aqui no Brasil, tá? então só para você ter um parâmetro, se você está em outra região, você verifica em relação ao horário de Brasília, GMT-3, qual que é o horário que seria para você. tá? Então, as bolsas principais da Europa, né? a bolsa de Londres, e a de Frankfurt, abrindo às 4 da manhã e encerrando às 13 horas aqui do horário de Brasília, uma hora da tarde. As bolsas da América, né? as principais são a de Nova York, a Nasdaq, que é a bolsa das empresas de tecnologia, e a de Chicago, que é a SP500, que são as, maiores, as 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Tá? Elas abrem os, os trabalhos às 9 da manhã e têm encerramento às 18 horas, 6 da tarde. E as bolsas da Ásia, né? de Tóquio e Hong Kong, abrindo às 8 da noite, 20 horas, e fechando às 5 da manhã. E a de Sydney, na Austrália, abrindo às 18 horas e fechando às 2 da manhã. Por que, que é importante você ter uma noção né, de abertura e fechamento? que por exemplo, o, a Bolsa de Londres ela vai influenciar muito né, as empresas que estão lá, o, o, enfim, é, a movimentação que ela gera está muito em torno do GBP, que é a Libra esterlina. Já a de Frankfurt influencia, num todo, no euro, né? moeda da, forte da zona europeia. Já a bolsa de Nova York, é a Chicago, elas influenciam na cotação do dólar, né? o USD. E as de Tóquio, no JPY, né? Hong Kong, ela pesa também em cima do JPY também e dos índices né, chineses, as moedas eh, da China. E de Sydney, o AUD e, e o NZD, que é o AUD é o dólar australiano e o NZD é o dólar neozelandês, né? Então, esses horários vão ter um, é, horários entre horário de abertura e fechamento. É horário que, para esses pares de moedas, que são mais relevantes em cada uma dessas bolsas de valores, eles têm maior volume de negociações. Então é mais por isso. Tá? Fora desses horários, eles perdem um pouco do volume. Então, você já sabe aí mais ou menos ter uma base de é, quais horários são bons para operar cada paridade. Tá? Bom, o que influencia o mercado, tá? São vários participantes do mercado e eles dão peso às informações, né? como, por exemplo, é, informações de taxa de juros, de políticas, de leis, de anúncios econômicos, é, de eventos naturais ou de eventos provocados pelo homem. Tá? Todos esses eventos afetam as expectativas e, portanto, os movimentos do mercado. Lembre-se de que no mercado cambial você pode lucrar tanto com as baixas quanto com os aumentos de preço, com as altas. Tá? Não importa, você pode é, ter um momento que o preço de um ativo ou de uma bolsa de valores está despencando e você pode estar fazendo grana com isso, tá? não, não, não influencia. É, quem são os participantes do mercado? São grandes empresas, né? instituições financeiras, os bancos centrais, os bancos privados, né? estão ali nas instituições financeiras, e os traders individuais que somos nós. né? É, e os eventos que são influenciadores aí da, da, da, da, do, do pensamento, da, do sentimento do mercado, né? para onde ele vai, para onde ele não vai, é, que são índices de interesse, as leis do trade, né, através das movimentações do gráfico, né, existem regras que são é, consagradas aí no cenário e que a grande maioria dos traders observa né, para poder é, gerar movimentação no mercado, então essas leis também influenciam. É, notícias econômicas e eventos naturais ou políticos. O que, que seriam eventos naturais? Seria, por exemplo, como a, a, a represa de Brumadinho, que... E, Estourou né? e fez as ações da Vale despencarem. Ou então, é, eventos como a gente teve 2014, 2015, né? vários escândalos de mensalão, de não sei o quê, é, e escândalos com diretoria da Petrobras e mais um monte de coisa. Então, esses eventos fizeram a as ações da Petrobras cair lá embaixo, ou então mesmo uma má administração, o um escândalo de algum é, dirigente de alguém envolvido com a empresa pode fazer baixar o preço das ações ou mesmo né, uma, uma ação bem feita daquela empresa pode fazer o preço subir, então enfim, são eventos né, naturais ou políticos que podem influenciar aí na, no preço e na movimentação do mercado tá? seguindo então como o Forex funciona? Bom, a gente tem basicamente duas tendências, né? tendência de alta e tendência de baixa. Então, na tendência de alta, significa que os, os preços, as cotações de um determinado ativo, né, eles estão subindo, eles estão cada vez mais altos. Né? Então, a gente chama a tendência dos touros. Né? Então, quando a gente está numa tendência altista, numa expectativa do mercado, num sentimento é, otimista, né? a gente diz que o mercado é o mercado dos touros, é o mercado bullish. Quando a gente está num sentimento né, pessimista, os traders, as empresas, enfim, elas estão vendendo seus ativos e o preço está despencando, a gente está então numa tendência de baixa né? e a gente diz que é um mercado dominado pelos ursos, é uma tendência baixista, é uma tendência bearish. Tá? Isso é uma metáfora e tem a ver com a forma como o animal ataca né, na, na, na vida real, o touro ele ataca chifrando o adversário, né, de baixo para cima. Então isso significaria que ele está empurrando o mercado que está em baixa de novo para o alto, né, cabeceando, dando a chifrada ali de baixo para cima. Já o urso ele fica em, de pé, né, em dois pés e bate com a pata de cima para baixo. Então ele estaria né, esmagando o mercado, jogando é, os preços tudo para baixo. Então é uma metáfora para a gente definir aí o sentimento do mercado: bullish, altista e bearish, baixista. Mercado de touros e ursos, tá bom? Bom, seguindo aqui eu quero falar da mentalidade vencedora. Você, a mentalidade que você tem que ter para ter sucesso nesse mercado, que é um mercado muito lucrativo, mas aonde você pode fazer muita bobagem, tá? Vamos lá. Os nossos produtos, tá com eles você vai encontrar uma maneira simples de realizar suas operações e de fazer dinheiro. É o que a gente chama de One Click Profit. Você está vendo aí na tela um suposto trader, né? É, com oito monitores, vários teclados, mouse, calculadora científica, né? tendo que acompanhar vários gráficos e fazer várias análises em tempo real do mercado, ler notícias, etc. Não é isso que a gente quer proporcionar para vocês, tá? O nosso conceito o one Click Profit, como eu falei, ele não tem o intuito de transformar você num trader. Por quê? Porque um trader ele levaria de 5 a 10 anos de estudo, muito estudo, investindo alto em treinamentos, mentorias, em tecnologia, né? em recursos para ele poder operar e, claro, em capital para ele ter na banca para poder operar. E a gente sabe que 90% do mercado perde dinheiro e desiste ou se mantém perdendo. tá Só 10% faz dinheiro de verdade. Então nós criamos né um produto, vários produtos, aliás, esse aqui é só um deles, com esse mesmo conceito, One Click Profit. Né? Nossos traders fazem o trabalho duro tá é, e nós entregamos a tecnologia e a estratégia que juntas, Possibilitam que você possa encurtar o seu caminho em uma década, tá? Nosso propósito é permitir que os 90% das pessoas que só perdem dinheiro no mercado financeiro passem a lucrar, mesmo sem conhecimento prévio avançado. Então, você está no lugar certo para você poder fazer dinheiro. Claro que você tem um estudo aqui, tá? Mas ele é mínimo é, perto do que você teria aí, no mínimo uma década, para se tornar um trader e provavelmente se frustrar e ficar na estatística dos 90%, tá? Bom, qual que é o principal erro dos iniciantes? Um, tentar recuperar uma perda em uma única operação. Tá? Se você não tiver uma gestão de riscos tá? e não pensar sempre a longo prazo, você vai perder dinheiro, certo? Assim como se você não tiver uma estratégia vencedora, você vai perder dinheiro. Mas mesmo você tendo a estratégia, se você não tiver um bom gerenciamento, você acaba perdendo. Tá? Então esse é um erro, um dos principais dos iniciantes. Tomou um loss, e já quer recuperar. Na próxima operação, entra com a mão mais pesada, entra com o dobro do valor, enfim, começa a fazer loucuras e aí, às vezes, se descontrola e acaba perdendo muito mais. Tá? Outro erro comum é não ter uma meta diária, tá? nem semanal, nem mensal, enfim. Eu coloco no diário porque as opções binárias elas são operações de curtíssimo prazo. Tá? Então, você pode fazer operações de 1 minuto, de 30 segundos, de 5 minutos, de 2 minutos, de 15 minutos, são operações muito rápidas. Tá? Então, você tem que ter uma meta diária. E ela tem que ser realista. Os iniciantes eles querem enriquecer da noite para o dia né? e extrapolam todas as recomendações de gerenciamento. Então esse é um dos erros. E o outro erro é pensar é, somente na meta diária. Então você vai ter uma meta que vai te trazer é, à tona um, um gerenciamento que você vai é, obedecer e ela vai te colocar uma meta realista para quê? Para que você possa parar quando você atingir essa meta. Seja essa uma meta de ganho ou de perda. Tá? Mas é óbvio que você tem que ponderar isso e colocar metas maiores, metas de 30 dias, ou metas de uma semana, de 30 dias, de seis meses, de um ano, porque daí você vai poder ter entre altos e baixos, como eu já falei, não existe estratégia 100% vencedora, mas você vai poder entre altos e baixos, entre perdas e ganhos, sair sempre lucrativo e ter a possibilidade de é, crescer no longo prazo. Tá? Qual que é a mentalidade correta então para você... É ter sucesso no mercado, a mentalidade realmente de sucesso, a mentalidade vencedora. Embora seguir os sinais seja a maneira mais fácil de participar do mercado financeiro, ter a mentalidade certa é fundamental para determinar suas chances de sucesso. Aqui estão algumas coisas que você deve saber ao começar a operar. Primeiro, você deve saber que terá ganhos e também perdas. Nada na vida tem uma taxa de sucesso de 100%. Só porque você ganhou várias negociações, isso não significa que você nunca perderá. E resultados passados não garantem resultados futuros, afinal estamos no mercado de renda variável, tá? Outra coisa, só porque você perdeu uma negociação não significa que você não pode recuperar a sua perda e ganhar em próximas operações. Tudo que você tem que fazer é se manter dentro da estratégia, tá? Você precisa seguir a risco o gerenciamento de riscos ensinado no treinamento. Isso é fundamental se você quiser ganhar muito dinheiro, tá? Negocie de acordo com o valor que você tem em sua conta e que está disposto a arriscar. Nunca coloque numa operação aquilo que você não está disposto a perder, aquilo que não te deixa confortável, tá? Bom, esse tipo de negócio, esse tipo de mercado, não é nada do tipo de fique rico rapidamente, embora você possa ficar rico com o trade no longo prazo. Mas você deve seguir a nossa estratégia e o gerenciamento de risco. Isso é o principal, tá bom? E saiba quando parar, ou após uma vitória ou após uma perda. Tenha uma meta, tanto para stop quanto para o gain. Amanhã você sempre pode voltar e por isso não há problema em considerar um dia perdido. tá bom O mercado ele é diferente, dia a dia ele se movimenta de formas diferentes, acontecem coisas diferentes no mundo, então você sempre vai ter oportunidades, desde que, é claro, você tenha capital para voltar ao mercado e fazer o seu lucro. Se você desperdiçar todo o seu capital... Por indisciplina numa única operação, no dia seguinte pode ser um dia maravilhoso e você não tem mais capital para operar. Pensa nisso. Bom, abrindo sua conta na corretora. Aqui é uma parte muito simples, tá? É, a gente utiliza tá, a corretora da Ikeoption aqui no Brasil. Se você está em outros países, tá, você está vendo esse treinamento em língua portuguesa, mas você está em outros países, verifica a corretora que está que disponível aí no seu país. Talvez a E-Option possa não estar. Então, você tem algumas opções que eu vou falar nos próximos slides. Mas, em geral, a gente recomenda a EquiOption porque ela tem um, um bom uh, operacional, ela tem um gráfico muito fluido, ela tem facilidades de depósito, de saques, e ela é a maior corretora do mercado de opções binárias. Tá? Então, aqui tem um link para você criar a sua conta. Tá? E, muito importante, se você já possui uma conta na EquiOption com documentos confirmados no seu nome, use a sua conta atual. Se você tiver uma conta, mas não tiver confirmado os documentos, abra uma nova conta com um endereço de e-mail diferente, clicando no link acima, tá bom? Aí você vai confirmar o seu e-mail, vai concluir o envio dos documentos para validar a sua identidade na, na corretora, né? na EquiOption, é, e vai começar com uma conta demo para você negociar com o dinheiro de mentirinha no início, tá? como você está vendo na tela aí.